Essa forma que eu vou te mostrar agora, permite que qualquer pessoa monte o seu negócio na internet altamente lucrativo, começando do zero mesmo, podendo fazer isso a partir da sua própria casa, usando apenas o seu tempo livre. Mesmo que seja um completo iniciante, mesmo que não tenha nem ideia do que fazer, mesmo que não saiba quase nada de tecnologia, ou mesmo que já esteja cansado por ter tentado de tudo. Eu passei por isso. Essa forma é um passo a passo completo. A forma que eu uso hoje, uma média de mais de 100 mil reais por mês, que continua aumentando, mês a mês que tem mudado a vida de centenas de alunos também. Bom, meu nome é Alex Vargas, eu sou hoje um dos maiores especialistas em negócio online. E eu sou o criador do único e completo treinamento Fórmula Negócio Online. O completo treinamento Fórmula Negócio Online é o único treinamento passo a passo. Onde você vai aprender como montar seu negócio online altamente lucrativo, multiplicável e escalável. Do início ao fim, do básico ao avançado, passo a passo. Eu vou te pegar pela mão literalmente e te levar por todo o processo. Não importa se você é um total iniciante ou se já tem experiência. Você vai aprender como montar a partir do zero até os resultados o seu negócio online altamente lucrativo. O treinamento forma Negócio Online é o resultado de mais de 10 anos de experiência e práticas aplicadas a mim mesmo. Testando apenas o que realmente funciona. Nada de achismo ou de teorias. Eu apliquei pra mim e deu certo. E a partir de hoje, agora mesmo, todo esse conhecimento, sucesso e estratégias vão ser seus também. Pode colocar a mão em tudo isso hoje mesmo. Como facilmente montar o seu negócio na internet com uma forma simples e precisa. Você monta o seu negócio online, ganha muito dinheiro, ganha reconhecimento, ganha liberdade de tempo, de localidade e liberdade financeira. Traz estabilidade e segurança para você e para sua família. Você finalmente vai ter a vida que tanto merece e tanto sonhou. Então, se é esse o tipo de resultado que você quer, dá uma olhada no pedacinho do que você vai encontrar dentro do único e completo treinamento. Fórmula Negócio Online